a humildade a e a doçura, resignação com que Jesus se entregara aos soldados, não encontrara eco nos corações de alguns apóstolos. Nem todos haviam entendido a sublimidade daquele gesto que, por certo, assemelhava-se a uma derrota. A fuga de nove deles patenteava todo o medo daqueles pobres pescadores da Galileia. Ao constatarem a fúria de Caifás contra Jesus, culminando com sua prisão, sentiram-se pequenos demais para enfrentar o poder e a força do sinédrio. A fim de prender o mestre, estavam juntos os soldados romanos e a guarda do templo, além de alguns sacerdotes menores e anciãos. Isso era prova de que Caifás havia pedido auxílio para Pôncio Pilatos e este enviara mais de cem homens a dar-lhe cobertura. Dessa forma, Pilatos não somente avalizava aquela prisão, mas também se tornava interessado naquele processo. Assim, os apóstolos compreenderam que nada poderiam fazer diante da lei romana sempre cruel quando se tratava de rebeldia contra as suas ordens. Mas Pedro e João não debandaram. Após procurar em vão pelos companheiros no Monte das Oliveiras, desceram em direção à cidade, seguindo de longe o grupo que conduzia o mestre. Ambos guardavam no peito pequena esperança. Quem sabe algo pudesse ser feito? Talvez eles pudessem encontrar um recurso que viesse salvar o mestre. Apavorados e receiosos, adentraram a cidade cada qual foi para um lado. Antes porém de se separarem, combinaram de se encontrar mais tarde na casa de Caifás pois tudo indicava que Jesus tivesse sido levado para lá. João seguiu apressadamente em direção à casa de Maria Marcos, pois queria avisar a mãe do mestre o ocorrido. Seu coração estava opresso e a caminho pensava em como dizer a Maria. João conhecia o seu delicado e bondoso coração... E ser portador daquela notícia não lhe era nada agradável. Ao chegar à porta, João teve uma surpresa. A casa estava iluminada e vozes alteradas se faziam ouvir. — Será que aconteceu algo trágico aqui também? — pensou ele. Apreensivo, ele bateu à porta e esperou alguns instantes. De repente, tudo silenciou, e a voz insegura de João Marcos se fez ouvir. — Quem é? — Sou eu, João. Abra a porta, João Marcos. O rapaz abriu rapidamente e João entrou. Somente então percebeu que todos já choravam a prisão do mestre, pois João Marcos a se ver livre dos guardas, correu para casa e contou o fato. Com a chegada de João, o pranto sufocado pelo medo voltou a ser extravasado por todos. Os amigos e a mãe de Jesus estavam prontos para, a qualquer momento, ver chegar os soldados a fim de prendê-los também. João detalhou tudo a Maria, que desejava notícias do filho, enquanto o pânico era geral, pois se alguns choravam, outros sugeriam uma fuga antes que fosse tarde. Maria de Nazaré, embora dilacerada de dor, era mais calma e dizia que poderia fugir quem quisesse, mas nada impediria que ela ficasse ao lado do filho mesmo que para isso tivesse de morrer. Diante da firmeza de Maria, os ânimos se acerenaram. Então, João sugeriu que ficassem trancados em casa para não levantar suspeitas. Era necessária prudência naquele momento delicado. Assim, o melhor era esperar o socorro de Deus pois somente ele poderia alterar o curso dos acontecimentos. Antes de sair, o apóstolo disse a Maria que voltaria trazendo todas as informações. Afirmou ainda que iria até a casa de Nicodemos e de José de Arimateia a fim de pedir ajuda e avisá-los de que o mestre estava preso. João ainda falou que não sabia se Caifás iniciaria uma perseguição a todos os seguidores de Jesus, por isso melhor era mesmo aguardar, embora naquela hora todos corressem risco de vida. Depois disso, saiu apressado. Ao chegar à casa de Caifás, encontrou Pedro, que ficara à porta sem poder entrar, porque ali era uma residência particular e somente entrava quem tinha permissão. Caifás conhecia João, talvez por ele ter sido discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. Assim, João tinha acesso à casa do sumo sacerdote e somente por isso pôde ele assistir a todo o julgamento e condenação do mestre. João entrou primeiro a fim de ver o que estava acontecendo. A casa de Caifás, tal qual a outras daquele tempo, possuía um pátio central e em torno havia as outras acomodações. Por ser ele rico, sua casa era uma verdadeira mansão, com grandes salas, quartos espaçosos e ainda a parte superior que tinha sacadas para a parte externa. O pátio interno era espaçoso e arejado, com um piso de pedra lisa, permitindo que as pessoas ali ficassem à vontade, inclusive os serviçais. Daí a pouco, João retornou e pediu à porteira que permitisse que o amigo também adentrasse. A criada atendeu ao pedido, e Pedro pôde acompanhar mais de perto os momentos que antecediam ao julgamento de Jesus. Ao passar pela mulher, esta lhe perguntou, — Não és tu um dos apóstolos desse homem? Imediatamente, Pedro respondeu, — Não, não sou. Então, os apóstolos entraram pelo pátio da grande residência. Ao caminhar alguns passos, notaram ao fundo uma pequena janela aberta com grades que impediam a fuga. Andando mais um pouco, perceberam lá dentro o mestre. Ele estava de costas, mas seu vulto era inconfundível. Ele não os vira ainda. Dois guardas permaneciam por perto, impedindo qualquer aproximação. Assim, Pedro e João disfarçaram e se distanciaram do local. João transpôs a grande sala e Pedro ficou no pátio, andando de um lado a outro, sem saber o que fazer. Seu desejo era libertar o mestre, mas como? o medo ainda falava alto em seu íntimo. Então, aproximou-se receoso de um grupo de servidores de Caifás e de alguns soldados romanos que estavam em torno de uma fogueira. Ficou em pé, buscando o calor do fogo. Os comentários eram os mais cruéis, e com sarcasmo falavam de Jesus. Alguns diziam ser ele traidor da nação. Outros o qualificavam de revolucionário sem exército. Houve até quem o acusasse de ladrão e chefe de bandidos. Pedro a tudo ouvia em silêncio, sem coragem de defender seu mestre, pois o coração estava temeroso. De repente, ao vê-lo, um dos servidores perguntou, — Não és tu também um dos apóstolos do prisioneiro Galileu? Pedro sorriu sem graça e, apavorado pelo que acabara de ouvir, pela segunda vez respondeu, — Não sou, meu amigo, nem sou Galileu como ele. Nesse momento, Simão Pedro sentiu a angústia doída explodir em seu peito. A hostilidade dos homens fizera com que o pescador humilde sentisse -se medo. Assim, ele saiu de perto daqueles homens rudes e buscou outro lugar no pátio. O remorso de não defender o mestre já gritava dentro dele. As horas passavam lentas, horas sofridas, solitárias... O apóstolo humilde sentiu-se só naquele pátio, repleto de gente. O mundo era frio, para com os sentimentos alheios. No início da madrugada, alguns funcionários de Caifá serviam vinho aos presentes. Foi então que um deles, ao ver Pedro, exclamou, — Eis aqui um deles! — este é aquele que nos atacou com a espada lá no Monte das Oliveiras. É ele mesmo. Ele é um dos apóstolos do Galileu. Imediatamente, Simão Pedro reagiu. Pálido e com a voz exaltada, quase gritou ao se defender. Estás enganado? Não sou eu, não. Não conheço esse homem de quem falas. Nunca o vi. Quando Pedro finalizou sua autodefesa, os galos cantaram ali perto, anunciando a madrugada que chegava. O apóstolo lembrou-se das palavras do mestre, que previram suas três negações, e assim compreendeu o quanto ele tinha sido fraco. Nessa hora, Pedro sentiu o frio. Porém não foi o frio da noite que maltratava o corpo e sim o frio do remorso que machucava a alma carregado de infinita angústia simão pedro cambaleou sem rumo perdido de dor ao voltar os olhos à cela onde estava jesus notou o doce e calmo semblante do mestre a olhá-lo o pobre pescador tinha se arrependido amargamente. Ele se sentiu fulminado, como se o peito estivesse rasgando de dor. Não suportando aquele olhar sereno, Pedro saiu da casa e buscou as ruas desertas de Jerusalém. Sozinho, envergonhado, queria fugir de si mesmo. Fraco e perdido, Prostrou-se em um canto escuro de um beco e chorou tal qual uma criança maltratada. Os soluços extravasavam sua dor e as lágrimas lavavam sua vergonha. Ele que se considerava forte e fiel, viu-se fraco e desertor. Vendo-o ali, ajoelhado e em pranto descontrolado, chorei também. Eu sabia o quanto Pedro amava o mestre e imaginava sua dor, seu remorso. Naquele momento, estava frágil e perdido. Apesar do pranto nublar-lhe a visão, a face meiga de Jesus era a única imagem diante de seus olhos. Por longo tempo, ele ficou ali amargando sua decepção consigo mesmo. Depois de algum tempo, com muito esforço, Pedro se levantou e cambaleante buscou a casa de Maria Marcos. Mas o seu pranto não cessava. Febril e emocionalmente descontrolado, o apóstolo foi acomodado pelos amigos no cômodo superior. Logo dormiu, mas acordava todo momento aos gritos. Agitado e em delírio, falava frases desconexas que ninguém conseguia entender. Somente uma coisa de vez em quando se entendia, quando exclamava doloroso. — Perdão, senhor! Perdão, senhor! Seu remorso foi muito grande e o abalou por inteiro. Ele somente iria acordar e voltar ao normal no sábado à noite, quando tudo já estava consumado. Eu não o veria mais, pois meu retorno estava marcado para sexta-feira, às quinze horas, e nem ele veria Jesus. Deixei Pedro dormindo e voltei apressadamente para a casa de Caifás. Durante o trajeto, pensei comigo mesmo.